Mas não quero saber, a gente tem que olhar para frente. Você olha o futuro, você tem que viver 75% do presente, ou, ou planejar o futuro e não esquecer o passado. Porque senão, Sardinha, a gente só vai falar do passado, só viver do passado. Quem vive do passado é museu. Olha, o governo da Dilma não fez isso, o governo do Lula não fez isso. Porra, então a gente está no museu. A gente, olha, aqui é obra de Santos Dumont, aqui é obra. De Punca Tamon. Então a gente tem que viver o futuro. O não, não. que o planejamento para o desmatamento?